Como gerar renda extra através do abastecimento do seu veículo? Até o final desse vídeo eu vou te contar o passo a passo. Já peço aí que você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe, para que a gente possa aí alcançar o maior número de pessoas. Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do abastecimento do seu veículo e seus gastos do dia a dia. Então vamos lá, como que você gera renda extra através do abastecimento do seu veículo? A primeira coisa que você precisa entender é que Existem alguns programas de fidelidade dos postos de combustíveis que eles possuem parceria com os programas de fidelidade das companhias aéreas. Então, o que acontece é que quando você abastece em determinado posto de gasolina, esse, posto, esse determinado posto de gasolina aqui ele tem um programa de fidelidade aqui que está vinculado, que tem uma parceria com o programa de fidelidade da companhia aérea. Então, ao abastecer o seu veículo nesse posto, você acumula benefícios aqui que depois podem ser transferidos, podem ser convertidos em benefícios lá no programa de fidelidade das companhias aéreas. Dessa forma, você vai o quê? Você vai gerar milhas. Essas milhas você vai vender e colocar grana no bolso. Vai gerar renda extra através de algo do seu dia a dia, que já era o abastecimento. De uma forma resumida, os quatro principais programas que existem no Brasil atualmente são Petrobras Premia, que tem uma parceria com a TudoAzul, que é a companhia, o programa de fidelidade da companhia aérea. Nós temos o programa Shell da Shellbox, Bo, Shell que é um programa da, re, da, da rede de postos Shell, em parceria com a Smiles. Nós temos o KM de Vantagem, que é um programa de fidelidade ali dos postos de Ipiranga, que tem uma parceria com a Latam PES. E recentemente nós tivemos também a uma, um início aí de uma parceria da Latam PES com a TudoAzul. Além disso, nós temos o que? Nós temos um programa, um, um, um, se é que a gente não pode nem dizer programa, mas nós temos uma parceria entre a Rede Ali, que é a rede de postos combustíveis da Rede Ali, com o programa Livelo, onde você abastece na Rede Ali e acumula pontos direto na Livelo. Então, basicamente, são esses quatro é, principais programas de fidelidade das redes de postos que nós temos, que é a Rede Ali e Livelo, nós temos o Petrobras Premia, que é da rede Petrobras, nós temos o Shell Box, que é da rede Shell, e temos o KM de Vantagem, que é dos postos de pirâmide. Então, quando você abastece o seu veículo, você faz um cadastro, abastece o seu veículo, você acumula pontos lá no programa de fidelidade da, do, dos postos de combustíveis. Depois você pode transferir esses pontos esses benefícios acumulados para um programa de fidelidade da companhia aérea, em seguida vender essas milhas colocando grana no bolso. Então é muito importante você entender isso e a partir de agora saber que quando você abastece o seu veículo, você pode ter esses benefícios. E, já te adianto, provavelmente se você chegar hoje no posto que você abastece e perguntar ao seu frentista, ele não vai saber te informar. Então procure essa informação, a gente vai deixar o link aqui embaixo de, dos programas para você pesquisar entender também se na sua cidade qual é o programa, qual o posto, qual a rede de postos combustível que existe, qual parceria que ela tem, para você aproveitar ao máximo. Então, não deixe de clicar aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, e ter acesso aí aos programas de fidelidade dos postos combustíveis e das companhias aéreas, para você aproveitar ao máximo e transformar o seu abastecimento, abastecimento do seu veículo em renda extra em 2023. Imagina aí quanto não seria fantástico isso, chegar ao final do ano aí tendo gerado aí 5, 6, 7 mil reais de renda extra apenas através do abastecimento do seu veículo. E é isso que é possível, é isso que você consegue, fazendo com estratégia, utilizando as estratégias, aproveitando oportunidades existentes para você colocar grana no bolso sem precisar gastar mais e sem precisar trabalhar mais para isso. Então é isso que nós te ensinamos aqui também. Fique ligado nos próximos vídeos que nós vamos trazer mais dicas de como você pode gerar renda extra em 2023 apenas utilizando o limite do seu cartão de crédito e seus gastos do dia a dia. Agradeço a atenção, peço aí se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.